Bolsa de transporte, 3 contrapesos de 700 gramas cada. Mini grua, tubo de escala para contrapeso, base plate para cabeça ball, base de giro horizontal. E para iniciar a montagem da sua mini grua é necessário utilizar um tripé convencional ou a base de um tripé utilizando um tripé convencional a fixação da mini grua deve ser feita através do base plate e no caso de utilizar a base de um tripé nós precisamos acoplar a esse tripé a base de giro horizontal que já vem com a mini grua feito isso nós vamos iniciar a montagem da nossa mini grua após fixar a sua mini grua na base de giro horizontal vamos instalar o tubo de escala em seguida vamos instalar o primeiro contrapeso, lembrando que para prosseguir na montagem da mini grua é preciso fazer o travamento da tilt e da pan em seguida vamos instalar o base plate no corpo da câmera para engate na cabeça da mini grua e por que não já instalar a câmera com a lente porque nesse caso ficaria desproporcional com o contrapeso que nós temos instalado na nossa mini grua também pode ser utilizado um tripé para apoio na parte frontal da mini grua. Isso para efeito de montagem. Nesse caso eu estou com a 7S2, então eu vou instalar o metabones já vai pesar um pouquinho mais à frente da câmera. Na sequência eu vou instalar o segundo contrapeso e aí sim eu venho com a lente. E Em seguida eu faço o ajuste desse balanceamento pelo tubo de escala onde que ele vai me permitir distanciar um pouco mais o meu contrapeso da base, então isso vai favorecer para que eu equilibre mais a situação, porque a extensão da base para o apoio da câmera é uma e a extensão da base para o final do contrapeso é bem menor, então por isso que a gente precisa fazer esse ajuste para que a gente chegue na harmonia, né, no centro gravitacional equilibrado para essa situação. E outro ponto bem interessante dessa lua é que ela também tem o avanço dessas duas hastes frontais. Então aqui nesse avanço dessas hastes também permite que a gente faça uma correção de ângulo diferenciado. No caso a gente tem que pensar muito bem o tipo de câmera que a gente vai utilizar também com a mini crua, porque ela tem uma limitação de três kg. e meio então é legal que a gente sempre trabalhe com peso a menor do que a capacidade máxima para que a gente preserve a vida útil desse equipamento então agora você vai observar um pouco da movimentação desse equipamento e na sequência vou montar uma situação aqui com o um objeto, e vou realizar algumas cenas para você ver a utilização desse equipamento na prática. Gostou? Então vai lá, se inscreva no nosso canal, curta os vídeos, deixe seu comentário, sua dúvida. Vamos trocando essa ideia, tá? E até o próximo Abril